A análise de hoje é muito importante, aconselho você assistir até o final se você está interessado e é sério sobre o Bitcoin, que está aqui agora na casa dos 21.500 dólares, a gente chegou a bater hoje na região dos 21.800, a gente vai passar em diversos tempos gráficos aqui e dar uma olhada, inclusive olhando aqui mais longo prazo, eu tenho um recado importante para dar para todo mundo que está Nesse mercado, principalmente aí os novatos aí que estão participando do primeiro ciclo. Vamos falar também sobre a sp 500 falar também sobre o índice do dólar, os indicadores de sentimento, pool de liquidação da High Block, aqui onde está regiões que o Bitcoin pode ser aí manipulado né para buscar stop liquidação da galera. E comentar para vocês aí sobre a expectativa para a fala do Jerome Powell na sexta-feira. Eu acho que vai ser algo importantíssimo, vai ter muita volatilidade nesse dia e a gente tem que ficar atento. Então, vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Não se esqueça aí, tá? Se você gosta dos conteúdos do canal, acompanha mais tempo, deixa aquele like para apoiar. Já ajuda muito aí mesmo. Muito obrigado. Tá? Se inscreva no canal se você não tá inscrito para acompanhar as análises e participe também do grupo do Telegram, tá? Tem link aqui abaixo na descrição, incluindo aí meu canal de alertas, que eu boto tudo que é importante relacionado ao Bitcoin, galera. Então, vamos lá, Bitcoin continua dentro desse canalzinho aqui, né, que faz parte dessa bandeira de, de baixa né galera então a gente tinha esse outro canal que eu comentei para vocês aí né que eu tava acompanhando há mais tempo né, que esse canalzinho aqui ó branco tá galera então que tá aqui na tela piscando aí tá a tela aqui agora então eu tava acompanhando a gente fez o rompimento abaixo segurando aqui agora nessa outra nessa outra LTA aqui nessa LTA roxa que tá dentro no de um canalzinho também a gente pode considerar né então para mim que agora essa região vai ser bem importante né galera mas Falando para vocês aqui, especulando um pouco, tá? Isso aqui não tô querendo adivinhar futuro nem nada, mas. Na minha opinião, galera, a gente está muito próximo do fundo aí, tá? Para o Bitcoin. A gente poderia fazer um fundo duplo nessa região. Eu acho que é bem possível de acontecer, tá? Eu tô apostando aí praticamente mais 50% da minha banca aqui nessa região, que uh, o Bitcoin vai buscar um fundo, obviamente, eu vou ter mais aí dinheiro caso a gente perca esse fundo tá mas estou fazendo compras nessas regiões aqui tá e vou comprar mais aqui esse Bitcoin buscar a região dos 19 18 mil dólares aqui tá porque a gente poderia acabar fazendo esse fundo aqui nessa região tá então é algo que a gente tem que ficar de olho a gente não sabe é, e ninguém vai saber quando o fundo do Bitcoin aí é, chegar né o único que conseguiu achar esse fundo local aí foi o professor de Gara aí que mostrou para a gente há bastante tempo que Bitcoin podia buscar essa região dos sete mil e é realmente aí é o único que eu vi falando de todos os analistas aí que estão que falando sobre Bitcoin analisando o único cara que falou sobre o preço aí exato que Bitcoin o um local foi o professor de Gara tá pessoal então deixa aí o seu parabéns professor de Gara aí tá que por enquanto aí tá certíssimo muito bom mas a gente pode fazer um fundo duplo, esse fundo pode ser, inclusive aqui, ó, acima, a gente pode estar aqui agora buscando aqui isso aqui para voltar a subir, tá, galera? Então a gente pode fazer aqui sim uma, uma onda 3 aqui, tá? Na verdade, então isso aqui é possível também, tudo é possível, tá? Então aqui é a onda 1 e começar aqui uma onda 3 e o Bitcoin disparar, tá? Então é por isso que a gente tem que começar a fazer nossas exposições aqui né é, mas eu vou comentar para sobre a minha expectativa aqui olhando mais o curto prazo tá eu acho que é, ninguém vai conseguir adivinhar de fato esse fundo e tem que se expondo aos pouquinhos na tá? quanto mais o preço cair que agora eu vou estar me expondo aí tá até essa região dos 18 mil 17 mil voltar aí praticamente com 50% da minha banca ou mais aí já em exposição é, no Bitcoin tá galera e o resto aí só se realmente vier um desastre aqui a gente buscar esse alvo dessa bandeira né A gente sabe sabe que a gente tem esse alvozinho aqui dessa maneirinha que pode dar aí na casa dos uh, 12 mil dólares né aqui o Bitcoin rompendo isso aqui a gente pode buscar essa região dos, dos 11.800 uh, aqui tá pessoal eu tinha mostrado para vocês a última vez um pouco mais de exatidão a gente pode buscar essas zonas dos 12 mil dólares aí tá então caso isso acontecer tem que ter caixa para comprar mais abaixo é só que o problema seguinte galera qual que é o problema que eu vejo aí inclusive o telegram eu vejo acompanhando algumas pessoas falando aí, enfim que tem muita gente querendo é, adivinhar o fundo do Bitcoin, tá? Esse que é o ponto aqui principal que eu quero começar, dar esse recado para vocês nesse vídeo aí. Galera, você não vai adivinhar o, o fundo do Bitcoin, tá? Quando o fundo Bitcoin passar e você não tiver uma exposição, com certeza o trem vai ir e você vai ficar esperando a ver navios, tá? Então, tome cuidado aí, tá? Minha recomendação aí, obviamente, não, não gosto da recomendação financeira, de investimentos, né? Mas todo mundo que tá acompanhando o canal que tem uma certa exposição ou ou tá interessado em, em comprar Bitcoin né tem tende aí sobre sobre os fundamentos do Bitcoin então para mim aqui agora é uma região que a gente tem que ir se expondo os pouquinhos aí com certeza já já há tempo na verdade né eu fiz compras aqui nessa região acabei liquidando essas, essas essas vendas aí na região dos 25 24 aí também né pessoal porque eu tive que botar um pouco de lucro aí é, no bolso, né? Eu, fiz, eu acabei fazendo um trade um pouco ruim nessa região dos 27, aí. Quem acompanha o canal aí uh, mais tempo sabe disso, né? Uh, então eu tive que compensar um pouco nessa região. E, mas aqui agora estou tô voltando a, a, a me expor aí, tá? Esse se Bitcoin buscar essa região dos 17 de novo aqui, eu vou estar tá, é, me expondo mais, independente que aconteça, olhando mais aí o longo prazo aí, tá, galera? Eu acho que vai ser. Uh, é uma região muito interessante o Bitcoin tá no mesmo preço que ele tava cinco anos atrás se isso não é Bullish para você eu não sei mais o que que vai ser Bullish tá não dá para querer uh, né esse é o principal recado né e voltando aqui olhando o Bitcoin né, mais longo prazo a gente teve aqui o sinal de compra da do hash Ribbons tá aqui no semanal que ainda não apitou mas esse sinal de compra aqui tá galera aqui que é importante vocês ficarem aqui atentos Uh, muito atentos aqui que esse sinal de compra ele não quer dizer que ele vai acertar exatamente o fundo, já falei para vocês em outro vídeo sobre isso inclusive a gente tem aqui né, um, uh, ele acaba fazendo uma armadilha depois desse sinal de compra aqui em algumas vezes a gente teve aqui em julho sobre isso, né, o Bitcoin uh, ele fez, ele teve o sinal de compra ele ainda fez um fundo mais baixo aqui antes de continuar essa subida, né? isso aconteceu em várias, várias vezes aqui, ó. inclusive durante o bear market aqui de 2000 e aqui nessa região aqui 2019 ó, a gente acabou tendo sinal de compra aqui também né, que veio ó, nessa região aqui, fez sinal de compra, o Bitcoin ainda foi mais abaixo aqui antes de, com, de começar a subir, tá galera. Então, aqui também a gente pode considerar que o Bitcoin fez né, um, um fundo duplo, quase um fundo duplo aqui nessa próxima essa região também. tá Então, para mim, algo parecido pode acontecer para o Bitcoin nessa, nessa fase que a gente está. Né? Então, esse sinal aqui é bem interessante tá, para a gente se expor ao longo prazo. tá é, De novo, galera, tome cuidado, muita gente quer... Comprar o Bitcoin só quando buscar lá os 10 mil dólares, só quando o Bitcoin buscar os 3 mil dólares que eu vou comprar, cara, boa sorte né? Eu acho que é um, é um trade muito arriscado, tá? É um trade bem arriscado né? Mas desejo muita sorte se isso acontecer você conseguir comprar Bitcoin lá nos 10 mil dólares, comprar todo o seu capital uns 10 mil dólares ou comprar né, todos os 3 mil dólares, cara, incrível uh, o seu né? O seu feito aí tá, mas é um algo assim, a probabilidade de isso acontecer eu acho muito baixo, tome bastante cuidado aí tá. Mas vamos lá, vamos falar sobre o tempos gráficos aqui do Bitcoin é, menores aqui, tá galera, vamos comentar, comentar para vocês que eu estou de olho aqui agora, tá? então a gente está nessa bandeirinha, nessa bandeira aqui agora, tá? essa região aqui, a região dos 20.600 dólares aqui importante da gente segurar, mas pode ter uma armadilhazinha, vou comentar para vocês sobre os pools aqui de liquidação da Highblock, tá? fiquem atentos sobre isso. Vou comentar para vocês também o que pode impactar aqui, a SP 500, tá? Daqui a pouco eu vou olhar a SP, a SP 500 também com vocês. Então, vou baixar o tempo gráfico aqui, vamos para uma hora aqui para poder ver mais detalhe o que está acontecendo. A gente está uh, dentro desse canalzinho de alta aqui, tá? A gente teve esse rompimento desse trângulozinho para cima, né? E quando a gente rompeu aqui, galera, olha só, aqui nessa região, o Bitcoin bateu a região dos quase 21.900, que eu comentei para vocês que é uma região que ele vai estar tá, é, com dificuldade de romper aqui nessa nessa faixa aqui tá galera mas a gente tava aqui interessante aqui com divergências nessa região aqui ó do, do, do Bitcoin nessa faixa aqui estava tava na região dos 20.200, já tava com divergências a, a Bullish ali na, na, na SP500 inclusive tá pessoal essa aqui é uma região interessante inclusive ele segurou aqui na região de 68 ó. então aqui eu tava bem interessado aqui fazer exposições Bitcoin e agora é que ele buscou ele fez essa subida né com bastante liquidação de uh, shorts aqui, bastante compra-mercado, como vocês podem ver aqui no TRDR. Aqui a gente teve muita liquidação, teve praticamente 6 milhões de liquidação aqui, mais de 300 uh, 350 milhões de compra-mercado. Tá? Então foi lá, jogou o preço para estopar e liquidar esses shorts aqui. Tá? Como vocês viram aqui anteriormente também, nessa região, quando o preço bateu aqui, ó, a gente teve uh, muita liquidação de longs. Né? Então a gente liquidou aqui embaixo os longs nessa, nessa zona, é, agora aqui o Bitcoin foi lá liquidar aí esses shorts, né, galera? Então, e não conseguiu manter o um suporte nessa linha aqui agora. Né? Esse é um probleminha que a gente está tendo aqui agora no curto prazo, tá, galera? Então, é, o que eu tô fazendo aqui agora, que eu comentei para vocês na última análise, é o seguinte, galera, tá? Eu, não, é, eu tô fazendo exposições Bitcoin né Bitcoin a, a longo prazo, compras aqui nessas regiões, tá? e mercado futuros eu estou aqui impulsionando em regiões de short que eu já comentei para você sobre isso dá tá? para poder fazer até um redzinho, um hedge dessas compras que eu estou fazendo então se o Bitcoin começar a perder essas regiões aqui eu vou estar no short tá e se eu for estopado aí né se, caso o Bitcoin venha aqui me estopar aqui nessas nessas regiões acima dos 23 mil dólares aqui ó eu vou estar tá, é, ainda tranquilo, porque eu fiz boas compras aí, tá? Então, eu tô numa, numa, numa situação aí, de certa forma, confortável. De qualquer forma, essas compras para o Bitcoin aqui são de longo prazo, tá? Não estou tô, não tô me importando aqui e comprei sem stop mesmo aqui, tá, galera? Nessa região, mas, de novo, não é aquela exposição gigante aí, tá? Tem muito caixa caso o Bitcoin vai comprar mais aqui abaixo, tá? Só lembrando para vocês que essas compras aqui, esses, essas esses operações aí de futuros que eu tô fazendo de hedge aqui, tá? Eu tô fazendo aqui na Prime SBT, tá, pessoal? Então, quem tem, quem tem spend experiência Mercado Futuros aí não esqueça de uh, aproveitar a promoção da Primebitiva vou deixar o link aqui na descrição e comentário fixado você pode criar essa conta muito rápido aí tá e ganhar até 7 mil dólares né 7% do do seu depósito aí margem adicional aí na corretora para você abrir operações você pode abrir diversas operações em SP500 uh, Bitcoin Litecoin que você quiser operar a Primebit tem tá então só para quem tem experiência Mercado Futuros muito importante mesmo qualquer dificuldade que você tiver aí também pode entrar em contato aqui comigo Uh, pessoalmente aí pelo, né, pelo, pelo Telegram, pode mandar mensagem pra mim que eu tô ajudando aí o pessoal que tem dúvidas sobre a corretora ou então tá com dificuldade de pegar os bônus aí, beleza? Então, galera, headzinho aqui pro Bitcoin que agora nesse momento, eu acho que tem grande chance de a gente sim buscar regiões mais abaixo aqui, tá, pro Bitcoin, mas para mim é uma zona que a gente já tá, que eu tô interessado em fazer compras aí, tá, porque olha só, vamos olhar aqui o Bitcoin aqui, ó, no, no, no, aqui no, olhando o Bitcoin mais aqui nessa, nesse médio prazo aqui, ó, a gente pode ver que o Bitcoin aqui, ó, se a gente puxar desse desse fundo aqui esse topo né? a gente está numa região aqui a próxima região de 68 a galera aqui a região de 68 tá nessa região dos 20 mil e 500 dólares ó, desse fundo até o topo então para mim isso mostra aqui que a gente pode é, sim aí tá é, nessa região fazer inclusive aqui por que não fazer aí uma uma essa onda 3 aí para o Bitcoin tá então é, é bem possível tá então não quero não quero não tá exposto Bitcoin isso aqui acontecer né e, uh, mas aqui no curto prazo, galera, tem risco forte do Bitcoin aí acabar rompendo essas regiões aqui, perdendo os 20.500 dólares, né? Uh, vou comentar aqui pra vocês por quê. E tô com ordens aqui abaixo nessas regiões, conforme eu já falei, tá? Então, é basicamente uma estratégia aqui agora no curto prazo, tá, galera? Vai ser uma semana bem volátil, bem perigosa. tome cuidado com a alavancagem, tá, pessoal? Não, não Se vocês nem alavancaria, quem quiser trabalhar com, com, com a... Com a... Um mercado futuros nesse momento, eu conseguiria trabalhar aí, cara, no máximo duas vezes de alavancagem, tá? Tome bastante cuidado aí, porque vai ser uma semana extremamente volátil, a gente pode ter também armadilhas aí, tá? Então short de head, head nessa região tá e compras aí olhando mais o longo, o, o, o longo prazo aí tá o longo prazo nessa região Bitcoin com caixa mais abaixo para comprar mais a, a, né, aqui caso o preço venha pegar tá então por que que eu acho que Bitcoin tem risco grande de perder essa região aqui tá galera que, que tá acontecendo que eu tô achando aqui tá primeiro a gente tem aqui essa esse canal que é uma bandeirinha isso aqui é uma bandeirinha de baixo ó Tá, então a gente tem uma bandeira de baixo aqui para o Bitcoin, sem dúvidas nenhuma, né? Então, essa, essa, essa bandeira aqui, ó, a gente pode puxar essa região. Então, se a gente romper isso para baixo, a gente pode buscar aí, né? O alvo aqui, por exemplo, essa, essa faixa de novo aqui, próxima aí dos 18 mil, 19 mil dólares, tá, galera? Então, eu já comentei para vocês que. É, daí, no caso, aqui a gente tem ter que olhar o price action aqui, que seria essa região dos 19 mil, aqui, 19.400, enfim, para baixo. Até aqui a região dos 17 mil, tá? Por que, que tem esse risco aqui, né, galera? É. Aqui ó, mostrei para você sobre o high block. Tá comentei para você sobre isso aqui. Uh, olhando aqui a Binance 12 horas, a gente pode ver que tem muito aqui pulo de liquidação sendo formado abaixo. Aliás, esse indicador aqui que é fenomenal, tá pessoal. Fazer scalp, eu já comentei para você sobre isso. Ferramenta incrível aqui. A gente pode ver que tem a gente forma pulo de liquidação acima. O, o Bitcoin vai lá buscar essa região, tá? Então, é, enfim. Então aqui agora a gente tem aqui até a região dos 21 mil, ó. 21.100 temos aqui. Uh, uh, hitmap aqui de liquidações nessas, nessas regiões, tá? Então, eu acho que é interessante, sim, aí ficar atento, tá? Só que se a gente buscar essa faixa aqui, a gente vai estar tá rompendo essa bandeirinha também para cima, né? Então, uh, tem que tomar cuidado aqui, tá, galera? Mas a gente poderia, sim, voltar, dar uma beliscada acima aqui agora, Bitcoin, buscar esses expulsa de liquidação. Então, eu estou interessado em botar posições de short nessas zonas aqui que a gente tem, essas liquidações aqui na Binance, Tá? É, mas a gente pode ver abaixo, ó, dando um zoom aqui mais abaixo aqui agora, a gente tem bastante é, pool de criação nessa zona aqui dos 20, 21 mil dólares né, e para baixo aqui, tá, a região dos 20.600. Uh, e também aqui, pessoal, voltando aqui uh, de novo na, na ferramenta, vou fazer um update aqui também, porque eu deixei essa ferramenta faz alguma, uns 30 minutos aqui ligado. É, a última vez que eu puxei. A gente formou bastante pool aqui ó, nessa região dos 17.300, 17 enfim. Tá, então o Bitcoin pode fazer a armadilha caso pequenos p aí, né, nos desapontar e perder a região dos 4.100 pontos. Tá? Então tem que tomar cuidado e ter caixa para comprar mais abaixo. aí. Tá? Então por isso que estou nesse short de hedge para o Bitcoin. Vamos ver o que vai acontecer. Né? E me expondo, fazendo compras aí à medida que o preço vai é, corrigindo aqui, tá, galera. Então é basicamente isso aqui. A gente pode ver aqui ó, nessa região dos, dos, dos 20.900, 21.000 dólares tem bastante interesse para o preço buscar essa região. Tá? Nos 7 dias aqui na Binance, vamos passar 7 dias aqui e fazer um update também, porque de novo abrir isso aqui faz uma hora, né? E como ele naturaliza em tempo real, tem que ficar sempre executando aí, né, essa esse run aqui. E a gente pode ver que essa zona aqui, ó, a região dos 20.600, aqui vou dar um zoom também aqui nessa região. Ó, 21.600, aqui de novo o Bitcoin pode fazer armadilha aqui, querer bliscar essa região de novo, tá para pegar essa liquidez. Então, para mim aqui agora no curto prazo, a coisa está um pouquinho mais bearish olhando esses esses esses pools de liquidação aqui agora nos sete dias e também aqui no mês, né, galera? Só não, só mostrar para vocês também aqui, ó, aqui no mês a gente tem também essa zona aqui 19.400, tem bastante é heat map aí de, de de liquidações nessa faixa de preço, tá? Então, Estou nesse short fazer esse head, para ver se, se vier aqui. Eu vou usar esses ganhos aí de short para poder acumular mais Bitcoin, tá? Ir acumulando, acumulando mais Bitcoin. Essa é a minha estratégia aqui agora, olhando uh, o curto prazo, tá, galera? Então eu acho que é basicamente isso, tá? É, eu estou postando, postando uh, shorts aí, conforme eu falei para vocês no último vídeo, não mudei muito, tá? É, mas comprando, fazendo compras para o Bitcoin. Que está mostrando aí, está um, segurando muito bem nessa região, na verdade, dos, dos 21 mil aqui. Tá? Mas galera, tem que tomar cuidado porque a sp pode surpreender aí, sobre isso que eu quero falar aqui agora é, no resto aí do vídeo. Tá? Se você gostou do vídeo até agora, não esquece de deixar aquele like para apoiar, tá bem importante mesmo. Ajuda bastante aqui o canal, beleza? Então vamos falar sobre SP500, o índice do dólar. A SP500 eu, eu tava ficando bullish aqui com a sp tá galera? Mas tem algo que tá me preocupando sobre essa fala do Fed na sexta-feira. Esse é o ponto todo, né? O motivo principal aqui, ó, a gente tá vendo o índice do dólar aqui no semanal fazendo divergências no RSI, tá galera? Eu já comentei para você sobre isso. Né? Divergência no semanal aqui pro RSI, para mim isso aqui é bem interessante. Tá? Mostra que a gente pode estar tá chegando próximo aí de um topinho pro RSI também. Eu tava, uh, Desculpa, pro índice do dólar então uh, a gente pode sim aí tá muito próximo aí de uma de uma do do do, do, início do dólar começar a dar uma derrapada olhando mais aqui o longo prazo também também a gente tem aqui até mesmo semanal aqui no mensal desculpa ó, no mensal a gente tem divergência aqui, tá? interessante ó a gente está fazendo né, uh, fundos ascendentes uh, topos ascendentes aqui tá e agora aqui fazendo né uh, topos descendentes aqui também nessa região então um, Perigoso aqui, tá? Perigoso para quem está muito, muito, muito bearish aí com, com os mercados, tá? Tem que tomar cuidado aqui com o índice dólar, que pode começar a reverter. Então, isso está mexendo bullish com a, com a, com a, com a SP500, tá? Mas, obviamente, é só um indicador que a gente tem que ficar de olho. Para a SP500, galera, o que aconteceu aqui, tá? Então, a gente acabou muito próximo de buscar, vou dar um, um Ctrl Z aqui, a gente acabou. É, buscando muito próximo dessa região de 3x2 aqui, tá? Não chegou a bater aqui na região dos 4.100 pontos que eu comentei para vocês, que é a minha expectativa, tá? Mas quando estava lá em cima, eu falei para vocês, é bem provável do SP500 buscar essa região dos 4.100 pontos. A gente tinha gaps também aqui formados, né? Que eu comentei para vocês, que a gente acabou fechando aqui, ó. Vamos olhar a SPX. A gente tem gaps aqui formados... Uh, tinha gaps formados aqui, a gente acabou fechando esses gaps, né? Todos os gaps fechados aqui, os mais importantes. E deixamos gaps aqui agora acima, tá, galera? Então, tem liquidez acima também para SP500, isso é interessante, tá? Mas também temos bastante gap aqui abaixo também, tá? Mas no curto prazo aqui, mais uh, no curto prazo esses gaps aqui uh, para cima são até um pouco mais importantes, né? Tem Então são pontos de liquidez que a gente tem que ficar atento aqui para para para esse 500, tá, galera? Uh, então, assim, em relação pequenos que eu tenho para vocês aqui, é, para mim, para eu ficar bullish com esses pequenos, eu gostaria de ver esses pequenos aqui acima da região dos 4.200 pontos, tá? nesse top, acima desses topos aqui agora. A gente está num, numa região importantíssima de, de suporte aqui agora, né no, no, no, no VPDR, inclusive, olhando aqui mais. Uh, vamos olhar o, o, o diário aqui, ó a gente pode ver que essa região aqui agora onde o, o pequenos está, é onde tem mais, mais volume aqui de negociação nessa, nessa zona, tá galera? Então, se a gente perder isso aqui, vai ficar bem complicado se perder os 4.100 pontos, tá? A gente pode retestar regiões mais abaixo, tá? Então, aqui vai ser, ser um pouquinho complicado. E o que tá me deixando preocupado realmente, galera, é sobre a fala aí do, do, um, do John Paul na sexta-feira, é sobre isso que eu quero fechar o vídeo de hoje aqui pra vocês. É que... Eu tô achando que ele vai ser mais rockish aí na sexta-feira, tá pessoal? A fala, né? Vamos acompanhar o que que ele vai falar aí. Inclusive o mercado aqui já tá, né? Já tá mudando bastante aqui pelo que eu vi aqui, a, a, O mercado tá acreditando. Uh, aqui tem inclusive o CME Group aqui falando que eles estão aqui, ó, 60, 60, quase 61% de chance aqui, tá? De acreditar que o, que o Fed vai buscar, né? 75% aí, uh, 0, 75 basis point aí, né? Para próximo aumento de taxa de juros aí em setembro. Tá? Então, isso aí é um problema. Né? Mas caso o, o, o. Na minha opinião, caso o Jerome Powell seja um pouquinho, seja mais Dovish aí. Na, na, na, pegar mais leve na, na sexta-feira, né? não, não pegar tão pesado. A gente pode ver aí as pequenas surpreendendo, tá, pessoal? Então, como depende aí de coisas que a gente não tem como controlar, a gente tem que fazer nessas exposições que eu comentei pra você, tá? Não dá pra querer adivinhar fundo, enfim, tá? Então, são coisas que a gente não tem como controlar, é, infelizmente, então é, é, ou felizmente, né? Então, a gente tem que começar a fazer exposições aí nessas oportunidades que o Bitcoin tá dando, tá dando, tá? Na minha opinião, é isso. Mas, pra mim, galera, aqui a coisa tá preocupante aí, porque é, esse aumento aí de 75%, né, é, Pode ser que o mercado comece aí a, a já precificar, né? Talvez esteja já precificando com essa correção que a gente está tendo. Inclusive, aqui a gente está tendo aqui ó, esse indicador que mostra aqui a expectativa de inflação aumentando, né? Então a expectativa de inflação aqui é aumentar. Esse aqui é, o, é, um, é um indicador que a gente pode usar aqui também. Tá? Chama R-I-N-F aqui, tá? Algo interessante que eu vou adicionar aqui para mim, para acompanhar sempre. Isso aqui mostra que uh, é um problema, tá? mostra que o Fed pode pegar um pouquinho pesado, mas também temos aí entrando um cenário de recessão mesmo aí, tá? com a economia dando uma desacelerada um pouco. Isso aí é um, é um problema também tá? que dificulta aí o, o Fed também a, a, a ficar pegando muito pesado aí na, na, na, na taxa de juros. né, galera? E também o petróleo aqui, ó, só o petróleo acabou rompendo essa LTA, Eu comentei para vocês no Telegram sobre isso. É, isso também é um problema aí que fica deixa os mercados mais bearish, a gente tá buscando aqui fazer um fundo duplo aqui o petróleo tá galera, então nessa região aqui ó, fazendo um fundinho, fundinho duplo o petróleo nessa região se a gente conseguir ficar acima aqui dos 95 dólares aqui por uh, barril de petróleo, a coisa pode ficar interessante uh, interessante não né? bearish na verdade conseguir voltar a subir aqui tá? e o dólar pode buscar uh, o petróleo pode buscar essas regiões de fibonacci aqui tá? e testar a região de 100 dólares por barril aí e pode deixar dramático, né? Esse é o um motivo também que eu tô preocupado aí com a questão da inflação. Isso pode fazer o Fed aí pegar, é continuar pegando pesado aí, né? E a expectativa deles é, é, é trabalhar contra a inflação, que realmente é uma coisa que é complicado lá para os Estados Unidos. Né? Eles estão numa situação que eles nunca viram antes, né? A inflação tão alta aí. E como o Fed se comprometeu a. a, a, né? a, a Uh, pagar esse incêndio da inflação aí né acredito que eles podem aí pegar pesado com a taxa de juros ainda mais uma vez mas depois de setembro aí de repente o mercado já precificando, a gente pode sim tá aí tá ter esse fundo formado para o bitcoin aí para os mercados e as coisas darem, darem uma respirada tá no curto prazo então até dia 15 de setembro né sexta-feira vai ser importante mas dia 15 de setembro a gente vai ter a definição aí e depois disso galera na minha opinião a gente vai poder ter um pouco mais claro se a gente vai buscar regiões aí uh, se... o mercado tá precificando, na verdade já né tudo que e a gente vai ter um pouquinho mais clareza aí, né, para onde a gente pode, ir, tá? Então acho que até até lá, pessoal, peguem, vão devagar aí, tá? Na minha, minha opinião é uma região interessante de se expondo aí, esses ativos, principalmente o Bitcoin aí, tá? e depois a gente vai poder ver uh, como como vai como vai se desenrolar, tá? Uh, então pessoal, acho que basicamente tem para vocês é isso, tá? Acho que o Fed na minha opinião, vai ser um pouquinho mais rock na sexta-feira, é o que eu, vou, que eu tô esperando aí uh, o, o John Paul falar, na verdade, né? E dia 15 a gente vai ter a, a, então essa reunião aí do, do Funk, que vai ser extremamente importante. Enquanto isso, o que eu tô fazendo aqui agora é olhando isso aí como oportunidade de acumular Bitcoin, né? Eu já falei pra você sobre isso e é o que eu tô fazendo aqui agora, tá? Qualquer novidade, aviso para vocês aí no Telegram, galera, sobre isso aí tudo. Uh, deixa o like se você gostou aí do vídeo, espero que não tenha esquecido de nada. Caso esquecer, eu aviso para vocês no Telegram, com certeza, tá? E a gente se vê aí, com certeza, amanhã aí para mais uma análise, nem que seja pelo celular. Tá corrido para mim aqui, mas eu vou me esforçar para fazer update pra vocês. E também o vídeo sobre eterno que eu estou devendo aí, tá? Tá atrasado. Tá bom, galera? Então é isso, a gente se vê em breve. Um abraço.